gurias! tudo bom? Tô aqui hoje pra gravar um arrume comigo. Eu vou filmar, hoje é um dos dias que eu tirei só pra gravar vídeo, então eu vou gravar vários vídeos em sequência. Pra isso eu vou me arrumar, eu estou aqui com o meu grande arsenal de make, que na verdade tem medo de produto. Mas eu vou me arrumar aqui com vocês pra gente conversar um pouco também. E vamos começar! Na pele limpa, vou passar o meu Estude Primer Pro Aiden. vai ser a primeira vez que eu vou usar ele de verdade, antes disso eu só tinha testado ele um pouquinho na mão assim, então, não sei quanto precisa aplicar, mas eu vou botar o que eu colocaria de qualquer outro sérum. A gente conversa. Uh, nós estamos morando no apartamento. Vai fazer dois anos. E a gente adora. A gente se deu super bem morando, morando juntos. E aí eu decidi que era hora de voltar a focar em outras coisas. De voltar a fazer os vídeos do canal. A gente tá no meio de uma pandemia. Não dá pra sair. Eu sempre gostei de fazer os vídeos. Eu consegui agora... Uh, ter tempo no meio da rotina pra fazer vídeo, e eu virei home officer. <risos> a empresa que eu trabalho, decidiu decidi adotar o regime de home office, então a gente não tem mais um escritório, a gente trabalha de casa. E isso facilitou muito, porque eu consigo parar de trabalhar, virar pro lado, porque basicamente meu note fica aqui, e eu faço os vídeos aqui, sabe? Tipo, não tem muito pra onde ir. Então, hoje eu consigo parar de trabalhar, sentar um pouco mais pro lado e gravar um vídeo se eu quiser. Ou, sei lá, terminar de trabalhar e fazer um freela. Fazer outras coisas com o meu tempo que antes eu gastava no ônibus. Então, pra mim, está sendo maravilhoso. E aí, o canal foi uma das coisas que eu mais senti falta durante todo esse tempo, porque o Instagram eu continuei usando, continuei olhando, atualizando, enfim. Mas os vídeos eram uma coisa que eu não tinha tanto tempo pra fazer. E exige muito tempo, porque tu tem que organizar tudo, tem uma parafernália aqui na minha frente e olha que eu não tenho nenhum produto assim, tipo, nossa, mega profissional, acho que só ring light, mas... eu tenho, eu, mesmo assim, é muita coisa pra arrumar, eu tenho que sentar, me arrumar, ver os roteiros dos vídeos, fazer o cronograma, gravar, postar, então assim, é, uma, é um processo complexo, mas é um processo que eu amo, sério, mas eu senti muita falta, então, estamos aqui de volta com vídeos agora, três vezes na semana. A gente nunca teve essa frequência de vídeos, então tá sendo bem desafiador, mas também é incrível ver uh, como tudo isso influencia, não só aqui no YouTube, mas lá no Instagram também. A gente tem uma maior presença, ter mais frequência, falar mais vezes no Stories, que é uma coisa que eu tenho muita preguiça. E não que eu não goste, mas é que eu sou o tipo de pessoa que eu falo sozinha, mas eu falo sozinha dentro da minha cabeça, entendeu? Quem tá do meu lado não tá sabendo que eu tô falando sozinha. E quando eu tô com câmera, quando eu tô fazendo stories, eu tenho que falar sozinha em voz alta. E aí, às vezes, eu me sinto meio babaca de estar fazendo isso. Mas aqui no YouTube não tanto, porque eu consigo ver quem está vendo e as pessoas me respondem e eu vejo ali o tipo de conteúdo que vocês querem. Eu tenho essa métrica mais específica. Então, eu consigo direcionar melhor o que eu tô postando e sobre o que eu tô falando. Mas no Instagram não tem isso, é meio que tu fala o que tu quiser, as pessoas vão prestar atenção ou não vão. Tu não sabe como vai ser as coisas. Então, tem essa pequena diferença e tô me acostumando a fazer mais stories, a ser mais presente. Uh, o Beth também começou a fazer o canal dele. Então ele posta vídeos de, de gameplay, de live, de videogame, ele tem um canal na Twitch Então a gente meio que tá se ajudando nesse processo Quando eu não tô fazendo vídeo ele me cobra, quando ele não tá fazendo stories eu cobro ele E a gente vai fazendo juntos mesmo E então você come a pele, vamos pro próximo passo <risos> Gente, é a primeira vez que eu tô usando o Estúdio, o estúdio, pra, estúdio Primer Pro Aging da Biang. E, sério, é surreal o que ele fez na pele. Surreal. Assim, ficou muito lisinho e ficou um glow bonito, assim, de pele saudável. Eu não gosto muito, eu sou mais de pele mate, mas temos pó pra isso. E ficou uma textura muito gostosa. Muito, muito, muito. Sério, a pele ficou muito sedosa, mas não ficou siliconada. Eu amei, sério mesmo. E aí eu falei até que eu vou usar ele mais como produto de tratamento do que como pré-maquiagem, porque eu não faço maquiagem todo dia, então ele vai realmente servir pra mim como um tratamento, e mais pra frente eu posso contar um pouco mais pra vocês, mas é a primeira vez que eu tô usando. Próximo passo é um corretivo, eu tenho esse corretivo há muitos anos, é o... Makeup corretivo da Panvel, o meu é a cor clara, tá? É o primeiro produto meu que tá aparecendo fundinho, ele tá começando a aparecer o fundo. Eu aplico ele com uma coxinha. Essa aqui eu comprei na Amo Bijuterias, eu comprei uma caixinha que vinha três, uma grande e duas pequenininhas assim. E aí, o básico de sempre. Vou pegar aqui. Eu percebi que depois que eu saí da escola, eu comecei a ter muito mais olheira do que o que eu tinha antes, muito mais. E aí fica meio a vida sem corretivo. Eu passei bem pouquinho, ainda dá pra ver que tem uma sombra aqui, mas não fica mais tão chamativo, sabe? Não é mais a coisa do meu rosto que mais chama atenção. E é esse tipo de maquiagem que eu gosto, que fica mais naturalzinha, mais. Nas... Mas acordei assim, sabe? Para o pó, eu comprei esse pó aqui por 10 reais, da minha Make. Comprei numa lojinha de tudo por 10 reais. eu aperto o pincel para ficar uma vassourinha Aí depois eu espalho melhor, pra não ficar muito pesado. Eu não uso base, porque eu acho que não precisa, mas eu passo o pozinho no rosto todo. Só pra dar uma segurada no brilho mesmo. E eu não tenho outro pincel. Eu esqueci o meu outro grande lá na casa da minha mãe e eu não sei que fim ele levou. Então, a gente trabalha com o que tem. Bom, aplicado, vou fazer o meu contorno. Vamos marcar bem marcadinho aqui ó, o ossinho. vou usar um trio de, de blush, blush mosaico da cor 1, de, que eu comprei também na mesma loja que eu comprei esse pó de banana, eu comprei o blush, custou cada um 10 reais, então eu pego todas as cores com o dedo e passo na pálpebra como se fosse uma sombra. adoro o brilhinho que ele tem e principalmente o efeito que ele dá no vídeo, de que o olho tá um pouco molhadinho um pouco brilhoso limpar meu dedo eu vou dar uma limpadinha nesse pincel, porque eu vou usar de novo o pó depois, pra não ficar minha cara inteira com bronzer aí, como hoje eu estou fazendo vídeo de arrume comigo, eu vou dar uma incrementada no olho vou usar a minha paleta da Panvel ela é a Classic Nude. E eu amo essa paleta. É a minha única paleta de maquiagem, inclusive. E eu vou usar esse marronzinho aqui, mate, só pra fazer o côncavo dar uma marcadinha. achei que o brilho deu uma sumida eu vou botar mais um pouco de brilho pegar aqui de volta o blush mistura tudo e aplica de novo, mas eu vou aplicar só no cantinho, até mais ou menos o centro porque eu acho mais bonito aí aqui no meio eu dou uma misturadinha Pra não ficar um risco de onde termina o brilho e começa a sombra opaca. Fazer um degradê. Eu gosto de deixar os cantinhos brilhosos, porque eu acho mais bonito. Mas não é obrigatório. Não é nada na sua vida obrigatório. Se não quiser fazer maquiagem, também não faz. Vou... Aplicar o meu lápis champanhe. Meu lápis champanhe na língua. Na, tá difícil. Vou aplicar o lápis champanhe na linha d'água. O meu tá quase sem ponta. Eu vou olhar pra baixo porque eu preciso largar o, o espelho. preto, só no... dentro aqui do, dos cílios, embaixo dos cílios, aqui em cima, e aqui embaixo só dá uma borradinha nos cantinhos e daí com o dedo mesmo eu espalho pro resto, eu não quero que fique muito forte. borradinha, sério, é só pra dar uma marcadinha na linha de baixo pra terminar o olho, sabe e aí rímel, o meu rímel é o extra volume à prova d'água da Vult eu amo esse rímel ele foi super bom desde que eu comprei tipo, eu abri ele num dia depois que eu comprei e ele já tava ótimo então quanto mais velhinho ele foi ficando com certeza ele foi melhorando ainda mais Me borrei aqui, ó. Aí eu vou vir com a esponjinha mesmo, com o corretivo. Grandes vantagens de não se usar base. A gente pode só dar uma estregadinha e tirar os erros, sabe? Não tem muito, muito problema se assim, borrar alguma coisa. Vou botar com mais um pouquinho. O olho tá pronto. Eu fico olhando na tela que é pra ver se tá focando, que eu quero que foque. Uh, eu vou voltar com um pouquinho de pó pra selar bem. E nos lábios eu vou passar o meu hidratante labial da Nivea. E é isso! Eu tô pronta. Tô maquiadíssima hoje, uh, é uma maquiagem muito fácil, eu usei, tipo, sei lá, 10 produtos, acho, e tá tudo certo, eu não estou de base, mas também não sei se precisaria, eu não me importo, eu gosto da minha pele do jeito que ela tá, Ó, sempre tem coisas que a gente quer melhorar, mas não sei, sabe, não é uma coisa que me impede de usar a minha pele ao natural, então comenta aqui embaixo o que tu achou, se tu quer mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, que lá eu tô sempre postando algumas coisinhas, compartilhando conteúdos que não vem aqui pro canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!